Vamos lá bagulho vai ser crazy Vai ser crazy, irmão Não sei se eu vou chegar Já passou perto uh, Olha aquele, ó Olha o tamanho do sete Tá Ali, irmão Não trava não, jogo Pera aí, calma, calma, calma, calma, calma, calma muito alto o som, velho. Deixa eu dar uma baixada aqui, galera. Pera aí. Pra não ficar muito alto o som do jogo. Ó, até agora tá de boa, hein. Galera! Muito obrigado a todos que estão assistindo a live aí. Se quiser ver mais live assim, maluca... É só seguir aí a página e ficar ligado. Eita, peraí. Nossa! Vou completar, velho. Será que eu vou conseguir, galera? Vamos colocar de novo aqui. Vamos ligar de novo. Vai. Desculpem, que eu não tinha atentado pra isso. Olha o tamanho das pedras, cara. Vamos lá, novamente. Vai com o Michael. Mano. Melhor ir com ela, né, velho? William Roberto é, Rafael, coloca o terremoto Cara é, Paulo César, vai com mais, véio, já li A Isabela, caraca Muito bom, muito bom mesmo, velho tamanho. Caraca, veio na frente, hein? Hum. Nossa, parceiro. Os pedrão, Os pregulho. Hum. Calma. Ai, bateu aonde? Bateu aonde? Quase cair, velho Quase cair. Calma. Ai, caiu na cabeça, velho, Caraca, velho. Será que vai derrubar? Olha nunca... a pedra. Nossa, moleque! Saiu é o rolando na escada, cara. Isso aqui é emocionante. Vamos lá, vamos lá. Primeira etapa, conseguimos, hein, galera. Primeira etapa já foi, olha os pedrão, olha os pedrão, bolado. Tá atravessando a plataforma, passou perto, hein galera, passou perto. Hum... Eu acho que eu vou conseguir, hein cara. Eu acho que eu vou conseguir. Galera, pra você que chegou agora, é o seguinte, desafio do escadão até o espaço... Com a chuva de meteoro, a nossa querida participante conseguiu completar a primeira etapa. Então vamos para a segunda. E é alto, parceiro, é alto. Ai! Caraca! pegou, Ai, tá pegando, velho. Caraca, parece que a coisa fica mais insana aqui em cima. É o level 2 agora, hein? Level 2, hein? Level 2. Ó! Oh, ó! Oh. Jesus! Tá só perto. Olha aquele ali, cara. Olha lá, bateu ali. Bateu na escada ali, ó. Ai, peraí, peraí, aí, peraí. Vamos. Nossa! Olha, passou perto já, ó, já tomamos uma pedrada na cabeça Já levamos a pedra rolando na escada Olha, pegou, pegou Ali na frente, hein Ele passou perto, cara Eu acho que eu vou conseguir, mano Eu acho que eu vou conseguir na... de boa Só tivemos aquele problema, né Que a pedra bateu e me matou Agora não vai ter esse problema mais Ai meu Deus Quase eu caí, quase eu caí Vamos lá Vamos lá Terceira etapa hein galera Terceira etapa concluída Olha, cara. Passa muito perto, velho. Ó aquela ali, ó. Ó. Aqui seria muito louco andar, mano. Vamos lá, hein. Lembrando que essa parte aqui tá bugada. Vamos carregar a boneca aqui. Aí. Muito bem. Segunda etapa concluída. Eram quantas? Quatro, né? Três? Bora. Ó. Oh. Cara, aquela ali é gigante bateu. Tem umas que batem na escada em ba... Calma. Só deu um, um leve impacto. Ah, eu não sei quem falou na live aí de terremoto. Cara, não existe um mod de terremoto, velho. Infelizmente. Eu faço o terremoto no vídeo Eu faço o seguinte Eu uso um sistema aqui que fica Os carros ficam pulando pra simular o, o terremoto E aí eu uso no editor Balançando a tela Cara, não criaram ainda o mod de terremoto, galera Cara, a, por enquanto tá de boa A gente levou uns, umas pancadas aqui Tamo subindo na moral Ó, oh, bateu perto, hein Vamos subindo na moralzinha. Vou ver quanto falta muito ainda, cara. Falta muito, falta muito. Eu acho que a gente vai... Ai, meu Deus! Cara, eu acho que se pegar no meio dela, ou na lateral, acho que se pegar na lateral, meio até oro, eu acho que derruba, cara. Olha! Caraca! Caraca! Ah, lembrando que é aleatório, tá, galera? Se fosse focado em, Só em mim Eu acho que não daria pra subir, velho É aleatório É que nem quando você tá no, na rua lá Uma hora vai pegar em você aí ah, e, e, e vai, vai ter outro, outros dias Que eu vou trazer novamente, tá O, o desafio Vai ser só esse não. Ó os... ó os meteoros caindo. Caraca! Ó, ó. Ó o pedrão! Uh! Ai meu Deus! Pegou perto, vem! Quase caímos, mano! Eu acho que se ela começar a rolar aqui, velho, já era. Levanta mais. Caraca, essa pedra ela foi. Peraí. A telinha não deixa cair, não. Ah, não acredito, mano. Caímos, galera. Ah, mano Caímos, cara E aí, será que a gente vai concluir? Vamos lá, vamos novamente um Nossa, cara, eu caí, eu não acredito, velho Vamos lá, a gente vai ter três chances, hein Galera, se puder compartilhar a live Eu agradeço Até pau no meu PC aqui. A live vai cair. Cadê? Ah, o comentário foi desativado? Lucas Alves, salve, Lucas! Viaguinho tomou só uma, exatamente, mano. Bem na cabeça, velho. Fiquei costa. É, mano. Caímos, mano. Salve, Adriano! Caímos, cara. É difícil, mano. Dei toda a mesa aqui. Tem um pano aqui. Na verdade, foi, eu me distraí. Ai, ai, ai. Caraca, quase me derrubou no início, mano. Quase me derrubou no início, mano. Meu amigo... Vocês, eu, se eu vou conseguir, cara. Ah, olha aí a pedra. Ai, segura, mulher do céu. Quase pegou na cabeça. Salve, <risos> Victor. Sou seu fã. Valeu, mano. Muito obrigado pela moral. Vamos junto. Tem uma pedra enroscada ali. Ai, caramba. Meu Deus, tá muito... Olha as pedras descendo. Peraí, peraí. Aí. Tá virando... Meu Deus, olha a pedra. Peraí, peraí. Tá virando... Como é que chama? Caceta do... do... Do Faustão lá, cara. Ai, meu! A pedra tem físico. Para, pedra! Para! Tem que tomar cuidado quando for pular a pedra assim... Pode ser que a boneca ela, ela sobe a lateral e cai. Olha, aqui tá pegando fogo, mano. Desafio bolado do escadão, inclusive. Vai ter lives, galera. Não sei se vocês assistiram a live do Tornado. É, eu vou colocar o Tornado e o... E o Meteoro junto. Então fica ligado aí pra ver como é que vai ser. A gente tentando sobreviver a isso. Ó, temos a penúltima plataforma até o final. Ó, já estamos quase uma horinha de live, hein, velho? Subimos uma vez, hein? Uma, quase uma hora de live e conseguimos subir apenas uma vez. Eu acho que a gente vai conseguir. Já passou por uns bocados aqui. Eu acho que a gente consegue. Hum. Engraçado quando eu vou pegar minha água, o bagulho pega em mim, cara. Já perceberam? Não vou pegar minha água. Pegando, hein? Aquelas são gigantescas, essas pedras que batem e quebra, velho. Elas são grandonas, mano. É legal isso aí batendo no carro, velho. Tem que ver. Chegamos, hein? Vamos fazer aqui nosso tradicional ritual, porque está intransparente. Bora! Caraca, moleque. Tem mais escada, mano. Câmera de frente. Porta para 18. Oh! Caraca, a pedra vindo A pedra vindo Pera aí, pedra ah! Ai, Caramba É bom que ela para a pedra no peito, né Não Ah, mano Ah, velho Bugou, galera. Olha a altura que a gente tava, velho.